Tô vendo, tá aqui, ó. Ele vai aceitar a troca. Eu mandando alô, você manda o dinheiro, certo? É todo, pode deixar. Eu mandando alô, você manda o dinheiro, certo? E o Scammer fala, o dinheiro todo, pode deixar. É todo, pode deixar. Ô, o Gabriel não dá ali, ó. Isso. Mano, tá no seu inventário aí. Ó, confirmou. Tem que entrar aqui no celular. Manda aí. Do Discord fechando é. E mano, só vou falar uma coisa Pro Scammer, eu vou te encontrar, cara Eu vou te encontrar, eu vou descobrir quem você é E se você não devolver essa faca Irmão, na descrição desse vídeo vai estar meu trade link Cara, acabou o trade lock Você irá enviar a luva para mim E eu irei devolver para o cara que você roubou Mas eu vou descobrir quem é você Não só eu, como todas as pessoas que assistem esse canal E aí, você vai implorar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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Infelizmente, mais uma pessoa escamada, né? Mais um inscrito escamado E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, porém, não é apenas um relato É uma gravação, o cara gravou a chamada do Discord com o Scammer E, mano, eu só vou falar uma coisa Pro Scammer, eu vou te encontrar, cara, eu vou te encontrar, eu vou descobrir quem você é E se você não devolver essa faca, irmão Vou comer essa bundinha Eu vou fazer da sua vida um inferno então assim, você tem a chance de voltar atrás e resolver essa situação em off. Na descrição desse vídeo vai tá estar no trade link. Cara, eu sei que a luva ainda está com você, pois está em trade lock, você não conseguiu ainda passar para outra conta. Acabou o trade lock, você irá enviar a luva para mim e eu irei devolver para o cara que você roubou. Vamos resolver isso na boa? Vamos resolver isso no off? Vamos evitar problema para você? Dá tempo de voltar atrás ainda. Mas agora eu já vou mostrar para geral aqui a chamada no Discord, onde você engana o cara, onde você rouba ele. Se alguém conhecido seu sido esse vídeo e reconhecer a sua voz, de verdade... O problema 6. É Resumindo, rapaziada, um inscrito chamado Gabriel Borges me chamou no Twitter e mandou a seguinte mensagem Cachorro, me ajuda, acabei de ser escamado Perdi minha luva, eu gravei tudo da conversa com o cara Por favor, fala comigo Minha única luva é no CSGO Eu tenho um vídeo aqui e posso te enviar pelo amor de deus eu falei né salve manda pra mim ele perguntou como poderia enviar falou ali que tinha gravado tudo no bs toda a conversa eu falei pra renderizar e o par no youtube ele mandou aqui o link ele inclusive mandou a Steam do cara e o facebook do mano com a foto dele mas isso tudo eu mostro e converso com vocês sobre lá no final do vídeo vamos assistir primeiro aqui um inscrito sem descamado vamos entender qual foi a estratégia né, do scammer para enganar o meu seguidor E eu vou ensinar também como vocês podem se precaver como vocês podem evitar esse tipo de golpe. Embora eu já tenha feito 500 vídeos sobre no canal, esse aqui é um golpe um pouco diferente, nunca falei especificamente sobre isso, então acho que é válido aí todo mundo prestar atenção. Mas, como prometido, rapaziada é um de vocês que trocasse algum skin ou comprasse, né, algum item lá no Skins Monkey, receberia uma Desert Eagle Print Stream e, mano, o carinha aqui, ó, mandou no Instagram a print, ativando o cupom DOG, ganhando, né, um bônus de graça e fazendo a troca dele, cara. Troca de itens baratos, mas que, na minha opinião, foi uma boa troca. Enfim, como agradecimento, vai Receber aqui uma desse artigo printstream. Lembrando, se você tem uma ou mais skins no CSGO que não te agradam tanto, troque no site, que na minha opinião é o melhor e mais confiável para trocar skins de CSGO, no caso, skinsmonk.com Esse site tem duas coisas muito legais. Primeiro, ele aceita skins baratas, ou seja, se você tem um monte de skins baratas que não utilizam no inventário, você pode trocar no site por uma que será muito mais útil, né, e... Enfim, te deixará mais feliz. E, usando o cupom DOG, você ganha até 5 dólares de graça. Ou seja, vai facilitar a sua troca. O Skins Monk, ele tem as menores taxas do mundo. Ou seja, é o melhor site para você trocar skins, para você pegar um novo item pro seu inventário, sem perder dinheiro. Então assim, faça uma troca, pegue uma skin, deposite uma grana, tira uma print e manda para mim no Instagram. Que em breve... Não, não vou falar muito, mas em breve... Em breve vocês ficarão sabendo. Mas já adianto que mais pessoas terão a mesma sorte que esse maninho aqui fez uma troca lá no site pelo Monique. Vamos lá, galera. Vamos reagir aqui ao meu inscrito tomando golpe no Discord. Porque eu, a, a luvinha tá ocupando. Na nice Steam? Na Steam, deixa eu ver aqui. Ela tá 460... 445. Só pra vocês se situarem. Esse que está aqui verificando o valor da skin é o meu inscrito que foi escamado. O cara lá do começo que perguntou o valor da luva... É o Scammer Então o Scammer perguntou né, o valor da luva pra ele Ele passou o valor E a faquinha? Tá, 600, agora pra É 600 reais Ele passou também 700, você acha de boa? Aí ele ofereceu 700 O Scammer ofereceu 700 pelos dois itens Pela luva e pela faca Só pra explicar, né? Eles chegaram nessa né, call do Discord Pois o meu inscrito anunciou os itens em um grupo no Facebook Um cara entrou em contato, ficou interessado E eles foram no Discord negociar, né? Vamos lá Pô, tu na faca ontem tu, tu falou 550, né? Por causa do desconto do gift card Mas, pô, a luva tá quase Aí tu tá colocando mais 150 em cima do... do 250 da luva Fala pena viu? Pior que nem, velho. Que a luva sai por 250. Mas hum. tá ligado que vende sempre abaixo, né, Tem você tá ligado que vende sempre abaixo. Ele ofereceu um valor, 700 nas duas, aí já começa a ficar estranho, porque um inscrito fala, pô, mas ontem você ofereceu 550 só na faca. Guys, uma faca de 600 reais na Steam, o cara ofereceu 550, já é estranho. Eu vou explicar o porquê, eu vou mostrar o preço real dessa faca, que é uma Survival Forest AT, é uma Field Tested, 86 dólares. Esse é o preço real dessa faca. Aí, já dá pra ver que a história é até meio estranha, porque o cara inicialmente teria oferecido 550 reais em um Item de menos de 450. Tu, tu falou 550. Tem 550. Não é por causa do desconto do gift card. Mas pô, a luva tá quase aí. Tu tá colocando mais 150 em cima do, do 250 da luva. Vale a pena, viu? É bom pra tu também. Pior que nem é, ele. Véio. Manda ali os camer, vale a pena. Porque a luva sai por 250. É bom pra tu. Aí você tá ligado que vende sempre abaixo. Você tá né? ligado que vende abaixo. Pior que sim, velho. Pior que sim pra caralho. Ele tá resultando. 750, velho. Agora jogou 750. Fecha nos 800, pô. Um inscrito que é 800. Que isso, pô. Aí a, a luva sai por 400 e a faca também. Caralho. Tu ganha 200 reais da faca. Tu ganha 400 Scrummer reais da, da faca, caralho. 800. Carai. Ele quer 700. 49, 200. Ele não 200. não quer dar mais 50 reais. Não, pô. Que pesado, o quê? Rouba um banco aí. Pega 50 contas do banco aí, já. Te é. ganhei, otário. Falando pra tu. Fecha, manda os 800 aí que eu tenho que mandar agora, pô. Tu ganha 200 reais dessa faca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu ver aqui. Um Vou fazer um balanço. Dá uma olhada aí. Ele tá pensando, ó. Pensando a uma cota. 775. E não, nem sobe nem desce. 775. Nem sobe nem desce. Mandou um meio termo ali entre a pedida do meu inscrito e a última oferta dele. 775 reais. Porra, fecha os 800, caralho. 25 reais, pô, Fica persistindo. Porra, isso é nem a gasolina, velho. Pra te entregar aí. Bora, manda logo, caralho. Manda logo aí, cara. Você já te manda essa porra agora, acabou. 775. Não, manda os 800, pô. Vou te mandar agora, vai é tá besteira, porra. 25 pontos. 25 que tu, tu gasta numa bala. Tô te falando. Como é que bala é essa de 25 pontos? Tá fechando nada, viado. Essa conta. Fecha, tá... tu tá pegando uma faca tá com 200 reais a menos, velho. Ele tá fechando essa conta, não dá pra mandar o Ele vai lutando ali. Pior que nem, véi. Ele velho. quer abaixar o preço. Essa daqui, né, Tô falando pra tu? Os caras pegam barato. Tu ia, tu ia, aquele teu saldo de 70. Os caras que pega 40%, é isso? Pô, mas aquele teu saldo lá de 780 e pouco na né, Steam que tu colocasse, tu ia tirar menos 35% daquele saldo, pô? É. Então? Você vai querer pro saldo ou Não, faz o Pix. Aí eu já te mando agora, compartilha a tela. Se quer que eu já te mando logo. Fechado o negócio aparentemente. Sabe, é Como você mandar pro CPF? O Pix? É. Eu, mando, eu vou te mandar o, o, o número do telefone, mas vai aparecer meu nome aí pra você. Porque não tem chave cadastrada com o CPF. Ele vai pedindo ali, tem como você mandar por CPF? Ele pediu a chave Pix do cara, ele negociou bastante, né? Ele relutou. Ele não queria pagar os 800. Primeiro ofereceu 700. Ok, aceitou pagar os 800 no final. Mas relutou bastante. Parece um negociador justo. Vamos continuar vendo. Eu, eu vou te mandar o, o, o número de telefone, mas vai aparecer meu nome aí pra você. Vai, porque vai não tem o chave PIX. cadastrada com o CPF. Inscrito, vai mandar o Pix pra ele pra receber o pagamento. Deixa eu pegar aqui achar a chave Pix direitinho pra não ter erro. Vou te mandar aí no Discord. E ele mandou, ó. A chave Pix é o telefone dele. Mandou. Essa daí, ó. É Mercado Pago. Gabriel, o nome. Beleza. Tá quietinho. Fazendo Pix. Provavelmente. Acreditamos que... Oi? Vem lá no seu Messenger. Tô vendo aqui agora. Oh. Vem lá no seu Messenger. Olha o comprovante. Transferindo. Transferindo. R$ 800 reais para Gabriel José Leite Borges. Mercado Pago. Detalhe, tá? Ele não mandou o comprovante. Ele mandou a tela do início do processo de transferir a grana. Tanto que, ali embaixo, tá escrito ainda, ó. Escolher como transferir. Não transferiu ainda, tá transferindo. Ali em cima tá escrito. Pronto. Deixa eu abrir aqui o Pix. Eu vou compartilhar a tela. E aí, para não ter erro, tu quer fazer o. Solicitar a troca pela Steam? Sei. Como é que tá o nome desse Steam mesmo? Tá. Da... GBR. GBR. Só esperando cair aqui, véi. Vê se já, tra já transferiu aí. Tem como a gente ir fazendo passo a passo? Como assim? Como, como assim, primeiro? Pode confiar, cara. Eu Tô transmitindo a tela teu Eu sei, viado. Eu tenho medo, pô. Confia, pato. Pode... Olha a cara de pau scammer. Eu sei, viado. Mas eu tenho medo. Ele pediu pra fazer no um passo a passo. Vamos ver que passo a passo é esse. Já tô com a Steam, com Steam guardia aberta aqui. melhor a gente fazer item por item, tá ligado? Beleza, então, você é que manda. Tem como fazer assim se.. Você...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 Claro. Tem que aceitar pelo navegador, velho Deixa eu só fechar a transmissão para eu entrar na Steam aqui, tá? Tem que colocar as credenciais. Ele vai logar na Steam dele para compartilhar <coughs> a tela. Eu, eu mando aqui, já. Tá. Deixa eu só logar aqui na Steam. Porra, morro de medo também dessas porra, porra velho. É é te te amigo meu, perdeu uma faca. Nossa. 2000 e ele perdeu aquela cavuca, tá ligado? Perdeu a VUCA. Porra, ela tava valendo quanto? Porra, na época ela tava valendo 200 pontos. Olha, olha o Scammer que safado. Olha o Scammer que safado. Um inscrito contando que tem muito medo desses golpes de itens na internet. o um Scammer falando que também tem medo. Aí o um inscrito começou a contar a historinha lá do amigo dele que perdeu, né? E ele todo, todo preocupado, todo né, interessado no assunto, enfim. Tava quanto? 200, pronto. Eu vou aí a transmissão de novo. Tá aí, acho que você tá vendo, tá? Pronto. Aí você pediu pra eu confirmar. Oxi, eu coloquei a Alpe, foi? Foi. Foi tu? Não, foi não. Foi eu mesmo que reparou. Foi. Oxi, eu coloquei a Alpe, foi? Não foi tu, não? Todo dia um malandro e um otário saem de casa. Primeiro, o cara fez a troca nem pediu a luva, pediu a faca. Porque se desse certo, ele conseguia pegar o mais caro. Aí ele colocou a Alpe. Mas eu vou te explicar por que ele colocou essa Alpe. Você pediu pra puxar a luvinha que você falou. Foi a hum. luvinha que é o menor preço. Pronto. Mandava. Eu acho que eu não ganho. Eu não ganho trade lock não, né? Por estar tá enviando. Não, não. Tá. Não tem nada a ver não, pô. Beleza. Depois que libera já. É. Mas não tô vendo na tela, Deu uma parada. Ué. Tá uh, só. No, no da Steam não tá mostrando não, só no navegador, eu acho. Pronto. É porque. Ah, tá, mas tá certo. Tá certo? É porque eu tô no navegador. Porque ele só confirma pelo navegador, né? Manda aí a, a próxima proposta. que aí eu. Eu mando. Mande. Manda aí a luva. que Você falou que ia mandar logo. Ah, não. Só para explicar para vocês porque ele mandou a Alp e porque ele negociou tanto o valor desses itens. Né? Porque ele aceitou, por exemplo, a primeira oferta do cara de 800 reais e já roubou os itens logo. Porque ele ficou negociando, oferecendo 700, depois 750. Rapaziada, tudo isso para passar confiança ao escamado ao meu inscrito. Pensa um Se você entra numa call para negociar a venda de um item seu, se o cara, logo de cara, aceita a sua pedida, ou então, se ele faz uma oferta muito boa, você vai desconfiar. Você vai pensar, pô, o primeiro valor que eu pedi, o cara já aceitou pagar, ou então né, ele tá oferecendo um valor acima até do que eu pedi, você desconfia. Agora se o cara fica lá, não, mano, vamos fechar em 700, 750 pode ser? 800? 800 não. 775, Nem o seu, nem o meu. O meu termo. Se o cara negocia, se o cara insiste, você acredita que ele Realmente quer comprar o um item Então tudo isso daqui foi pensado por ele Até a Alp, porque ele manda a Alp lá E fala, pô, mandei a Alp errado Foi você que colocou essa Alp aí? Ah, não foi? Fui eu que coloquei sem assim. querer? Vixe, fui eu mesmo, foi mal, mano Deixa eu tirar aqui, ele vai criando um clima leve Ali com o cara na calva, passando confiança Tudo isso pro bot final Vocês vão ver o que vai acontecer agora, ó ele recebe uma proposta de troca Essa segunda aqui eu... Ele já deveria ter desconfiado né? Porque eles conversaram Que primeiro ele iria pedir a luva E o cara pede a faca Então ele já deveria ter estranhado Por isso, deveria ter estranhado Pela proposta muito boa Mas aqui, o meu inscrito, assim Ele foi newbie Ele não sabe como verificar o preço real de uma skin Steam, isso não importa Você tem que pegar o preço do buff Não pra vender no buff Mas pra você ter uma ideia de quanto vale E aí, se anuncia em um marketplace Por exemplo, aqui no Brasil tem 10 skins Que é muito confiável Se anuncia lá Vendeu, você recebe o Pix na sua conta Sem chance nenhuma de ser escamado E tem a venda instantânea também Que pra quem tá com pressa, mano, vale a pena Agora, se ele soubesse disso Ele já iria estranhar o cara oferecendo 550 reais Em uma faca que não valia nem 450 Ele já deveria estranhar aí Mas por ele não entender do assunto Ele achou normal, né? Ué, vale 600 na Steam o cara oferecendo 550? Cara, isso não existe, rapaziada, de verdade Mas ó, recebo a segunda proposta Tá aqui, ó Do cara pedindo a luvinha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 Caralho, meu boneco tá fazendo cala agora na mão lá. Meu boneco tá sem louvo agora fazendo cala. é muito pai. Dá uma risa nessa risadinha da piada do inscrito, mano. Pra, mano, não acredito. Deixa eu entrar aqui no Manda aí. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Porque é burro! Burro! Burro! do Discord fechando. Meu Deus do céu, isso, aí na, isso aí é inacreditável, cara. Ó, oh, meu Deus. Saiu da cal, saiu da chamada. E aí, meu inscrito já, já percebeu, já anotou, já anotou tudo. Ó, oh, essa pessoa não está disponível no Messenger. Ou seja, o cara já excluiu ele do Facebook, o cara já bloqueou do Discord. Vocês vão ver ali, ó, que ele vai tentar mandar mensagem pro mano no Discord, a mensagem não vai nem chegar. Vai dar o um aviso do Discord falando que não dá pra enviar a mensagem. Pô, meu amigo, não chega a mensagem. Minha mãe tá doente. Aquela né, mentira pra tentar mexer com o coração do cara, não chega. É. Já era. É, rapaziada. Ó, o mano já escolheu da Steam. O cara já sumiu do mapa. E assim, o cara levou uma luva de graça, mano. O cara me mandou comprovante, mas eu achei estranho de não ter caído o dinheiro e nem me liguei no scan. Eu tô morrendo aqui, tu vai ver. Acho que era um comprovante fake, fui só me ligar depois. Tenho todas as prints, inclusive aqui ó, print do perfil do mano, que inclusive ele já mudou tudo da conta dele. Mas eu sou um pouco mais esperto, então antes dele mudar eu já tinha salvo ali ó, o link da Steam fixo, não customizável. Aqui é a print da conversa, quando eles começaram a negociar. E aqui é a print do suposto Facebook dele. Por que eu não tô mostrando a foto e o nome dele? Rapaziada. Esse Facebook pode ser falso. Ele pode estar usando a foto e o nome de outra pessoa. E aí, no caso, se eu mostro isso aqui no canal, eu né, tô correndo risco de ferrar com uma pessoa que não tem nada a ver com o ocorrido. Ele encontrou esse cara nesse grupo aqui do Facebook de 5.300 membros. Então, eu vou falar uma parada bem séria aqui pra vocês. Fujam Fujam desse tipo de grupo no Facebook pra vender e trocar skins. Esse tipo de grupo de CSGO no Facebook é bom pra consumir conteúdo. Pra trocar skins, não. Tem muito escama lá dentro. Se você não tem a experiência necessária, cara, mano, lá não tem nada pra você. Ponto. E fuja também de lojas de Facebook. Sabe aquela loja que você vai no Facebook pergunta quanto vale a sua skin? Foge. Não é porque ela vai te escamar. Ela não vai te escamar. Mas ela vai pagar pra você o pior valor possível na sua skin. Foge. Pode. Ah, você só tá falando isso porque é seu patrocinador? Cara, não acredita no que eu tô falando. Vai pesquisa. Você quer vender a sua skin de forma segura e pelo melhor preço? Descobre o preço da sua skin no buff e anuncia aqui na Dash. Vou dar um exemplo, ó. Vou alugar aqui na Dash Skins com a minha Steam, vender itens, vai carregar meu inventário. Por exemplo, ó, quero vender aqui essa AWP do Eri. É uma Field Tested. Então, primeiro, eu preciso descobrir quanto que vale essa AWP. Entra no Price Empire, escreve aqui o nome da sua skin. E ele vai dar o valor da sua skin real o valor né, em dinheiro do item. a AWP do Field Tested No Buff 30 dólares 30 dólares ali no Buff É esse preço que você tem que levar em consideração 30 dólares em reais Dá 155 Você vem aqui E anuncia esse item Por esse preço 155 Pronto. Tem urgência pra vender? Precisa vender um pouco mais rápido? Põe um pouco mais barato. Joga 150 reais. Tem muita pressa pra vender? Precisa do dinheiro agora no seu Pix? Vem aqui, a vender instantânea. Eles vão pagar mais barato, mas ainda assim, acima de todas as outras lojas do Brasil. Repito, não confie em mim. pesquisar. Mas vocês verão que eu tô falando a verdade. Agora, esse tipo de negociação aqui, mano, fuja disso, rapaziada. Para o Scammer, que eu sei que esse vídeo vai estar tá chegando nele, mano... Devolve a luva do cara Aí na descrição tá no trade link Eu vou aguardar essa luva liberar E eu vou aguardar a sua proposta Acabou o trade lock e você enviou a luva pra mim? Mano, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida Você pode até sumir com essa luva Mas eu vou descobrir quem é você Não só eu, como todas as pessoas que assistem esse canal E aí você vai implorar pra eu voltar atrás E pra eu resolver isso no off Eu tô te dando uma oportunidade, cara Se arrependa do que fez Devolva a luva pra mim Que eu devolvo pro um inscrito depois de 7 dias E principalmente, não faça mais isso é muito zoar. Se você conhece esse Scammer, talvez você conheceu ele pela voz, dá um salve nele. Quem acompanha o canal há um tempo sabe que esse tipo de coisa já aconteceu no passado e deu ruim pra pessoa. Então assim, tô ajudando a oportunidade, cara. É isso. E tome cuidado, porque, mano, não dá pra ficar resolvendo o problema de todo mundo que é escamado. O que eu posso fazer... É Ensinar a como se proteger, a como evitar esse tipo de golpe e conscientizar aí, né? Alguns malandros que talvez assistam meu vídeo para não fazer esse tipo de coisa que é zoado. É isso, manos. Se inscreva no canal. Só lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos novos. Se você curtir um conteúdo da hora de CSGO, esse, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ativa o sininho. Um milhão de inscritos, estamos quase lá. É isso, manos. Eu rio vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Fá. Não!